ganhando, em todo ringue eu aprendi rimando, em todo ringue eu aprendi somando, o Anderson Silva tá me observando, e o próximo ringue que eu vou, vai ser o da BDA só que o de 7 anos, oh. não vai ser o um ringue de UFC, nem o um ringue de MMA, ha. eu explico pra você, que se arrima é rima não vai no a ah, sei que hoje você vai perder, então o Japão ensina a ganhar, se é luta você vai retroceder, aprende a morrer que eu aprendo a matar. Oh. Eu já nasci sabendo morrer, problema da geração vou que enfrenta uma coisa Que é o mal do século chamado depressão ah, Por isso você, irmão Fala pelos cotovelo igual o John Jones Mas agora eu sou seu noturno Você não entendeu, sumiu daqui pra cá Prefiro fazer aqui, e cuturno. Você vai entender Você vai passar, não no meu turno, rapá Eu te falo que o desafio não é em toque, É na BDA, você vai derrapar Pois não trocou o pneu, parou de chuva Eu te falo, mano, que eu sou igual uma formiga saúva Carregando dez vezes o meu peso Por isso que eu sigo ileso, você não entendeu que eu me molho Eu tô na chuva, pode crer só que é cedo no detalhe Porque a formiga tá aguentando um peso de um elefante Mas morreu quando perdeu o peso da minha punchline Então deu para ver Que é que vou sem nem esqueto Você é formiga e eu sou SPB Terrível contra os insetos Isso que é bom ah, Eu não desço tua caminhada SPB terrível contra inseto Mas contra MC que rima bem você não arruma nada oh! Por isso que eu sou mais certeiro Eu sou uma formiga eu morri pro elefante Mas eu fiz o bem pra minha rainha e pro meu formigueiro uhum. é. Mas cê não encaixar no beat Sei que cê não tem limite Tanto que é que cê não mandou na linha Cê é uma formiga que foi expostou do formigueiro porque querer se enaltecer mais do que a rainha E cê não entendeu que Não é questão de ser monarquia É que eu quero viver em uma democracia Se você vem pra ser rei a pele faz rima mais todo dia O que é, que é melhor? Não encaixar no beat mas mandar uma informação Ou falar nada com nada e encaixar é isso que eu deixo pra você me responder, o seu talento eu procuro pra não achar. Você não queria que eu encaixasse no beat? Você não tá olhando a cor da minha pele? Você não sabe que o um inseto te retéria Eu te encaixo dentro de uma maca do IML Sarrico, <risos> mas, mas você mandou você repetiu. E aqui você não receptou Ele encaixou no beat e jogou na minha cara Aqui você não caminha Ou seja você só evoluiu Porque na batalha ouvi uma crítica minha mas hater, não arruma a caminhada A caminhada você não queria que eu encaixasse Eu fiz meu próprio Adelibre pra você entender Que essa porra de encaixar não é nada Por isso agora, parceiro Falo que as rimas são bem procuradas Você quer encaixar? Só que lego que encaixa quanto o Forma um quadrado perfeito e forma, não forma nada oh! Oh!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 Paguei de CR7 Eu sou jogador de base é que inspira os pivetes Se você não entendeu escroto CR7 Clear tubarão piolho na cabeça dos outros ah. Não, não, não sou piolho, asneira Porque piolho é lentinha Eu sou uma história inteira Então não vem com essa mano Olha só, continua Não fala de piolho Porque hoje eu descer pra sua ah. Então é fi, A quantidade de vezes que eu te bati 3,14 pra ser exato quem manda o é guri Se você não entendeu eu te falo que a rima eu acato, então essa é a aventura de pi. Tem o um tigre aqui dentro desse barco. Ah, eu forte, não foi sincero, cê tá pro 12, Tirar um close, Que eu já me altero, meto mais gol que o close. Porque eu sou sincero, pi. É regra de 3x14, a é batalha de 2x0. <fictional> <clina>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 eu passo sempre rima improvisada, parece que eles não por de rima. Oh. Qual foi magrão? Eu sou um cara andarilho. Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho. Oh. Aê. Oh. Qual que é o que eu tenho que fazer? Hey. Qual que é isso? Não é RAB? Oh. Você sabe, mas não tá de brincadeira. Pra mim ser aclamado e gostarem da minha rimas, eu tenho que começar minha carreira. Hey. Os mano não voltam pra aldeia. Uou! Mano, nem preciso desse grito. Chego mostrando que cê é esquisito. Vou agora arrancar o seu globo. Porque primeiro cê fala o que é mito. Uou! Mito no Brasil nunca foi da hora. E a mansão não falei sobre a Roma. Fala sobre tudo isso aqui. Vim tomar seu império, tem de roma. Vem, sabe que é o bar. Fica de boa, eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida e te virar. O bagulho não é só o YouTube. Uou! Só que pegou a visão meu parceiro. Agora eu vim pra arrancar o seu globo. Você falou sobre sua carreira Depois que eu matar, você começa de novo Eu não quero te escuta, se não entende você nunca reclama comigo Liga, não fala que eu discuto Que se fala, já atende. de hora é legal, esse é seu emprego, Chuta com o e vai lá e se pergunta Como perder pro magão de dois a 0. Não quero de novo, não entendo Eu não quero mais no peito Eu não quero mais tempo e no peito Eu não quero mais tempo na cabeça não quero chegar aqui dentro dessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, vai acabar e passa está ali em qualquer lugar do sequela fala no santa pra ver se você também não morre e vai perder na capela tenta oh. fazer de violão mano você sabe cê tá no despés. você não vai no youtube, não viu o telhado com esse dia 10 oh. não, porque eu prefiro escutar mais rap, fica tranquilo seus sou adolescentes que curte dinheiro, Foda-se, Leque. Quero saber de mais nada Porque nós já segue Já acha que é bom, pra tá bom pra nós Quando tira sua vida Se escutam um boom rap. Quando da minha vida escutei É o back meu mano Agora a cara se liga Sabe quando foi escuta com com back Quando o mano transformou a minha vida <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Ei, hey, mano Sabe que agora eu tô puto Cala tá boca Os adolescentes em breve Vai ser o futuro aí se você continuar assim Destruindo eles Acha que uma mulher E tá pagando mal pra grita. E outra fita, cê achando que é faqueiro pra bom. Mano, o só soou, sua vida no refrão. E hoje ela acabou, mas só que foi greve. Não foi mas... pro bebe, pegado macrão. Ah, Ei, mano, agora você fica nisso. É só os gringos que pagam os marca. O brasileiro vai morrer fudido. Cala tua boca, aliado. Pra dar a luz de também é de favelado é. Com certeza também é de favelado Mano Pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro aceitar de batalha e a vira Não Tudo tá errado Você tá todo elegante Só que fala pra mim pai Tem as roupas ah. e o drip pro cê bastante Só a o gripe, o dinheiro no posso Um preto peito certinho tá fazendo, mais mano Agora percebe que você segue O chupete do meu bairro trabalha Aqui no meu show, salvei minha papel. Parabéns por você, vou te dar uma medalha você guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui você tá banhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho Aê! Volta, lá para frente fala que tá caro que não adiantou isso não ganhou numa batalha de rap. Nossa.